Olha lá, hein? Então, tudo está levando a crer que os Estados Unidos vão ter que invadir a região do Iraque e assumir definitivamente o controle do petróleo islâmico, né? Malandros eles. É, desde a guerra do Iraque, eles estão na mira dos militares americanos, ávidos pelo petróleo. Então, nós populares temos que analisar bem o que é mentira ou verdade nessa história toda. O negócio dos americanos sempre foi o petróleo. Né? Aqui no Brasil foi mais fácil controlar nosso subsolo. Né? Tivemos festa, música, sobrava dinheiro no mercado, né? para as baladas. E entregamos a exploração do subsolo brasileiro de mão beijada, sem reação alguma. Né? Agora lá a gente não sabe a reação do povo de lá se eles concordam com o que está acontecendo, se eles apoiam os líderes de lá, é muito interessante. De acordo com a ótima reportagem dessa jornalista Patrícia Campos de Melo, muito corajosa, muitos países compram o petróleo islâmico na cara dura, pagando cerca de 2 milhões de dólares por dia ao grupo terrorista. Ao meu ver, o número de mortos até agora é... Em toda essa história, não justificaria uma invasão militar americana, muito menos francesa, que talvez esteja disputando com os Estados Unidos quem vai botar a mão no petróleo islâmico, né? que é o que manda nessa história. Veram muitas pessoas executadas de maneira bárbara, parece que para chocar a opinião popular... É, mas, mesmo assim, não justifica uma invasão em domínio dos campos de petróleo dos islâmicos. O negócio é esperar e torcer para que nenhum país que tenha bomba nuclear entre nessa festa. Aí, essa brincadeira maluca. Né? Porque a hora que mexe na área nuclear, a coisa começa a dar medo. Né? E a gente não sabe até onde vai o interesse das pessoas pelo petróleo. É muito dinheiro fácil é muito dinheiro que vem sem trabalho, é só furar a terra e tirar o petróleo e você ganha milhões e milhões e milhões e milhões, não acaba mais. Então, até onde o povo vai ficar sem reação e os governos vão lutar, matar e morrer para defender o domínio do petróleo. Essa é a questão.